Olá, eu sou Amarílio Ferreira Júnior, professor titular do Departamento de Educação e estou aqui para conversar com vocês de forma muito breve a respeito do livro A Educação Soviética, que escrevi em parceria com Marisa Bittari, que está sendo lançado pela editora da Universidade Federal de São Carlos. Agora, eu quero falar para vocês algumas características que nós consideramos que são relevantes nesse livro. Primeiramente, eu quero destacar o papel estratégico que a Escola de Estado desempenhou no processo de formação das classes trabalhadoras soviéticas, tanto do campo como da cidade, bem como no processo extremamente acelerado de criação e edificação de uma sociedade urbana industrial. Foram essas classes trabalhadoras e essa sociedade urbana industrial que quebraram a máquina de guerra nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Quando a guerra terminou, em 1945, os soviéticos haviam perdido qualquer coisa em torno de 26 milhões de seres humanos. Essa tragédia humanitária, contudo, não impediu que, em 1957, a União Soviética lançasse ao espaço, pela primeira vez na história da humanidade, um satélite artificial, o Sputnik. Tudo isso é muito relevante se levarmos em consideração o fato de que, até 1917, mais de 90% de toda a população que habitava o imenso Império czarista era constituída de analfabetos. A outra questão importante referente ao nosso livro diz respeito à sua própria origem. O livro é resultado de dois fatores. O primeiro fator diz respeito ao fato de que os seus autores moraram e estudaram na União Soviética na primeira metade da década de 1980 e tiveram o privilégio histórico de pisar no chão da escola soviética em duas importantes cidades, São Petersburgo, Antiga Leningrado e Moscou. O outro fator está relacionado com a condição de professores visitantes no Instituto de Educação da Universidade de Londres a partir de 2011. Entre 2011 e 2019, nós frequentamos a biblioteca do Instituto de Educação de Londres, que é considerado a mais importante biblioteca de educação do mundo e tem sob a sua guarda, sob a sua custódia, um conjunto extremamente significativo de arquivos referentes à história da educação do Reino Unido. Mas não só do Reino Unido, mas também de vários outros países. Portanto, o nosso livro é fruto das fontes que amealhamos, as fontes primárias e secundárias, que amealhamos durante esse período entre 2011 e 2019, nessa fabulosa arqu... a biblioteca, com seus maravilhosos arquivos, e que estão situados no coração de Londres, num bairro chamado Bloomsbury. Por último, eu queria destacar também para vocês que esse livro aborda a história da educação de um país que não mais existe. Como todos nós sabemos, a União Soviética desaparece enquanto país em 1991. Contudo, é quase impossível entendermos a história do breve, do curto século XX, se nós não estudarmos e não compreendermos o protagonismo histórico que a União Soviética desempenhou. E na nossa tese é impossível mesmo entender a própria lógica de edificação do chamado socialismo real sem o protagonismo da escola de Estado. Muito obrigado.